Curso de desenho hiperrealista é isso. Está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao curso de desenho hiperrealista, é isso mesmo. Olha só, se você não viu o primeiro vídeo Tá é importante que você vá no card Acho que é desse lado do card Clica aí você vai ver aí O vídeo que eu fiz aí É pra você entender isso daqui Tá bom? E se você já, já é inscrito Já acompanha o canal é, Curte o vídeo Beleza? Porque A informação que eu tô te passando aqui Tem gente que vai te cobrar 800 a 1000 reais Pra dar essa informação pra, pra você de graça Então Merece um like Beleza? E se você não gostar Você pode fazer assim também Mas... Só não vale sair daqui sem reagir. É uma lei, é uma regra. Você precisa reagir ao vídeo. Ou gostou ou não gostou. E deixa um comentário. Deixa o seu pedido. Esse aqui é um vídeo. A pedido de um inscrito, tá? Você pede aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo especialmente Para você, ok? Então é isso aí. Vamos dar sequência aí da nossa vídeo aula. Valeu, tchau, tchau. É, e aí pessoal vamos vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos olha só aqui é o seguinte aqui é a hora tá, do quebra-cabeça fizemos aí o nosso os nossos traços aí ó. beleza já tá aí o esboço toda toda o direcionamento principal já foi passado aqui a nossa imagem ah. Agora a gente vai fazer, a gente não nos perder aqui, a gente vai fazer aqui montar aqui um quebra-cabeça. Então a gente vai começar pelas partes. Vamos escolher esse gomo aqui, ó. A gente vai escolher esse gominho aqui que você tá vendo. A gente vai começar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tampar os outros para nossos olhos não confundir. Confundi aí os seus olhos. Beleza? Agora, meu amigo, paciência, toda paciência, pouco. Vou fazer aqui. Vou começar nessas partes escuras. Eu tô aqui com uma lapiseira 09. Tá? Você pode fazer um lápis 6B, um lápis 4B. É, eu estou usando aqui um, um, um, um, uma gramatura 2B. Vou tentar com lápis 2B, se não ficar legal, eu já uso outra gramatura. Eu quero trabalhar com lapiseira. Por quê? Porque eu quero que a ponta demore a né, acabar. É, não precisa estar apontando lápis. Beleza? Então vamos começar aqui. Tentar imitar aqui o máximo esse risquinho aqui, tremidinho, né? vai dar para ver a posição aí. Vamos é. dar uma premida, a gente tentar imitar o máximo. A gente vai fazer o seguinte. Fazendo esse movimento aqui, ó. Como se fosse um monte de oito, né. Vai fazendo esse movimento um embaixo do outro. Pra já criar uma, uma texturinha. Lembrando que no começo aqui é bem escuro. E subindo aqui, da, da, da barra aqui pra cá, você vai clareando. Igual a gente tá vendo aqui, bem escuro, aqui vai mais claro. Tá, e aqui já é outra gramatura que a gente vai trabalhar. Beleza? Então vamos começar aqui, já começou, né? Já fortalecer esses pontos que a gente tá vendo aqui, ó. Tem um aqui bem escuro. Tá vendo? Você já pode fazer lá para ele... Para você não se perder, você pode fazer lá. Ele não é muito redondo, ele é meio oval. Importante você observar bem esses detalhes. Quanto mais você fazer parecido, melhor, né? E a marca, a marca aqui, tá? Vai é só até aqui mesmo. aqui de um poros, né? Escuro um lado e o outro pra cima, claro. O outro aqui também. Essas bolinhas, elas têm um lado mais escuro e outro mais claro para criar o, por... o volume do poros, né? Beleza, agora a gente vai... Beleza, aí você vai cortar ele aqui para ficar baixinho, ele é ser desmacia Aí você vai, ó E faz aqui Essa brincadeira escurece eu Vou aproximar essa cama aqui eu posso acelerar outros outros passos Aqui eu tô usando o pincel porque eu não quero Que Que desfaça o que eu fiz aqui né? O pincel tem essa função Alisa, mas não Espalha muito Okay. Aí vem aqui o... Não vai bater 100% a cor, porque é chato de tinta então é tudo mais, né? A gente não vai exigir muita cor. Então a gente vai continuar aqui com esse lápis. Com a outra, com a outra é, lapiseira, essa 09 também, mas o, o grafite é HB. HB, tá vendo? HB é 09, mas é... A gramatura do lápis é HB. Porque ele é mais claro. O que vai fazer? A gente está percebendo que tem umas manchas aqui interligando. né? interligando dessa para essa, tem uma manchinha. Então a gente não vai ficar aqui usando o 6B, ou melhor, o 2B. Não vai ficar muito escuro. A gente percebe que tem outras manchas aqui. Por isso que é bom a lapiseira, que é detalhes bem minúsculo, né? Porque a intenção aqui é que a gente vai fazer bem realista. Esse lado aqui, a gente percebe os lados que tá. Escuro. Do preto, você vai criando uma, uma escalazinha aqui. Então, essa brincadeirinha você fica fazendo aí o dia todo. É. já que seu sonho aí é fazer desenho hiperrealista hiperrealista é isso aí nada mais tá copiar manchas bem precisa né copiar ter a percepção aí de olhar para conseguir enxergar as coisas ó tem essa mancha aqui eu acredito que seja ela que tá aqui né essa aqui ele deu um vacila que não é essa não já é outra são detalhes que dá para você deixar passar, né? já usa, você já usa agora, você já usa a borrachinha mono, zero né, são detalhes como eu falei que dá para deixar passar, mas eu quero mostrar para você aqui né, no começo, olha só, essa manchinha aqui, ó. tem um pontinho escuro no meio e em volta dela Tá claro, e aqui desse lado tem um clarinho, apesar que a imagem não tem muita nitidez para isso, então, eu preciso obedecer mais. Então, vou fazer o quê? Eu vou diminuir ela mais aqui em volta. Continuar né? com a minha, com a minha... A piseira 09HB. Eu estou com um esfuminho. Muito importante. Você vai usar bastante suminho esfuminho. Um lado, você vai deixar ele para usar no... no HB. E o outro lado, você vai usar... Nesse mais escuro, tá? Pra você não... para não passar mancha pra cá que você não quer. A cor, a tonalidade que você não quer. Ou você vai limpando ele aqui no papel. Tá? Vai limpando ele aqui no papel. Pode passar uma lixinha. Pra limpar os seus funinhos. Desenho para ficar bem top mesmo. Olha só. Essa mancha aqui ela é bem escura. Eu não fiz ainda, né? Então eu vou fazer com o lápis. Eu vou chegar aqui com o lápis HB, né? Bem no meio, aqui, ó. Faço compridinho, meio comprido, né? E emendo aqui. Aqui, isso daqui, né? A gente pode subir mais aqui, para você não se confundir. Eu tô confundindo agora, beleza? Olha, tá claro aqui. Então você vai ter que deixar aqui claro. É, então você vai começar aqui, esse aqui. A aula fica muito grande se eu for olha só são mais de três horas de aula esse, esse essa imagem que você viu aí então eu vou mandar eu vou eu vou na próxima aula eu vou colocar mais detalhes vou te mostrar né mais área do rosto aí para você ver como que funciona como que faz o desenho realista se o vídeo for grande então é isso aí nós vimos na nossa próxima aula valeu tchau tchau